Começando mais um fundo do baú e hoje a entrevista é com um colega de profissão especializado em coluna social e celebridades há muitos anos. Claro que eu estou curiosa para saber o que, que ele guarda no baú dele. Antes da gente conferir, vou pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar com os amigos, deixar a sua curtida aí para a gente e, claro, a sua opinião também. Quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú? Conta para a gente. Álvaro Leme, muito bem-vindo, querido. Obrigada. Obrigada. Curiosa para conhecer suas recordações. Contigo foi seu primeiro trabalho para valer, assim, revista contigo. Foi. É engraçado, porque no final do curso Abril, na minha época, pelo menos, não sei se hoje ainda é assim, você preenchia uma lista de desejos, de lugares em que você queria trabalhar. Todo mundo colocava, veja, exame... Playboy, ou as revistas femininas, é. né? Qual, da, é. de moda. Acho que só eu coloquei contigo. Jura? Porque na época a revista ainda tinha uma pecha muito preconceituosa de revista de empregada, que era uma, um, um jeito muito feio de se falar, até o, qualquer, em qualquer época seria um jeito muito feio de claro. se falar. E as pessoas tinham preconceito tanto de trabalhar quanto de fazer, e eu não tinha. Você adora falar da vida dos outros, é isso? Jogo Jack é que vem isso. <risos> Eu já gostei mais. Eu gosto de conhecer os outros, de saber. Eu, a minha proposta é que sejam encontros interessantes com gente interessante. Bacana. Então, pode ser uma pessoa super famosa, ou pode ser uma pessoa que talvez não seja tão famosa, mas que ou viveu uma história interessante, ou tem uma rotina interessante. Maravilha. A minha intenção aqui com o fundo do baú é também descobrir histórias inéditas das pessoas, né? Porque são coisas que a gente guarda em casa e tem histórias incríveis, porque, claro, tem um valor enorme pra gente, tanto que você guarda há tantos anos. Verdade. Vamos começar? Vamos lá. Essa aqui é uma camiseta que eu tenho há muitos anos. Ela certamente não me cabe mais, porque na época eu era bem mais magrinho. E esse foi meu primeiro blog, que se chamava Central de Manicures. Na que época... nome ótimo! <risos> é. E aí tinha staff escrito atrás. Uhum. Eu fiz pra usar na balada na época, foi em, 2000 e... Nossa. em 2001. Eu criei um personagem que era quem assinava os posts e sempre tinha pegada já de coisa de celebridades ou de fofocas e afins. E aí o personagem chamava Mani era o nome e o sobrenome era Curi. Uh -huh. Então manicure era como me chamavam às vezes na, nas baladas que eu ia por causa do blog. Que ótimo <risos> isso! E de onde veio esse nome Mani Na época de faculdade a gente estava viajando e estava eu e uns amigos a gente estava em Teresópolis. Não, desculpa. A gente estava em Paraty e aí tinha uma placa Fulanas Central de Manicures e a gente morreu de rir e virou eu queria uma coisa engraçada e botei esse. Pegou aquilo. Que legal. <risos> Foi quando você, então, começou a escrever mesmo. Até então você não tava ainda na imprensa? Eu tinha... Não, tava. Eu trabalhava na Contigo Já, já tinha começado. É, tá. Eu até contava, assim, no blog. Né? Eu falava assim, ai, tomara que meu chefe nunca leia isso daqui. E aí fazia alguma piada e tal. Hoje não daria certo fazer uma coisa assim, porque acho que conflitaria com... Entraria em conflito com o trabalho. Aham. Uh -huh. <risos> Ótimo. Vamos lá a próxima. A outra coisa próxima. é um Nossa. livro da minha mãe que eh, ela, ela, tem até uma dedicatória aqui, se você quiser ver. Ela comprou quando eu era pequeno. Comprei este livro hoje, dia 30 do 8 de 1985. É. Maria Luísa. <risos> Campina Grande Paraíba. É, porque meu pai é militar. Ah. É, eu sou o quinto filho, mas sou temporão, então tem... Quinto e, e caçula. Quinto e caçula. Quinto e último. Exato. Ah. Quando meu pai, quando em 85, meu pai foi transferido do Rio para Campina Grande, na Paraíba. Todos já tinham, já estavam encaminhados, meus, meu irmão e as minhas irmãs, então só eu fui com eles. Eu costumo dizer que eu sou o único, uma das poucas pessoas que ao mesmo tempo é caçula e filho único, porque nessa época éramos nós. Eu guardei esse livro porque a minha mãe, eu nunca li o livro, porque a minha mãe comprou para ela, ela comprava para mim os da série Vagalume. Ah, isso. Mas eu achei isso e trouxe para eu guardar, como uma recordação dessa época de, de infância. Porque ela, eu tinha ela só pra mim. E eu falei isso um dia pra ela. ela <risos> minha mãe não chora. e o olhinho dela ficou cheio de lágrimas E aí o meu também. E aí a gente ficou... Os dois fingindo que tava tudo normal. E os dois com vontade de chorar. Ah, e essa infância na Paraíba, como é que foi? Foi bacana? Foram dois anos só. Ah, tá. A gente morou dois anos lá. Depois, dois, depois mais oito meses em Recife. Só aí, você também? Só eu. Ah. E, eventualmente, uma das minhas irmãs... É, falava ou... assim, ah, eu vou, vou tentar morar aí. E aí ia ficava um tempo e não. Uhum. E aí, depois eu voltei pro Rio e fiquei direto. Mas era muito bom tê-los só pra mim. Claro. E num, era uma época, um outro mundo, né? Você não tinha... Se eu tivesse um iPad naquela época, minha vida seria outra. Mas o meu iPad eram os livros. E sua mãe não trabalhava? Não, cuidado então, com ficava, ficava com vocês direto, não é. passear. Então foi um. É uma época que eu acho que emociona vocês, talvez, porque tinha essa ligação tão foi. constante, né? Exatamente. Era, era um pro outro, estava numa cidade nova, não conhecia ninguém. Moldar, moldar a gente, é um, moldar a criança é um, uma, uma coisa que os pais faziam antigamente, acho que, com mais talento, talvez, do que hoje. Hoje tem muitas distrações, né? E eu acho que talvez a minha geração tenha crescido privada de tantas coisas. É, do, porque no, no, naquele mundo dos anos 80, as coisas não eram tão é, abundantes quanto não, hoje, né? Não, não. É, então assim, refrigerante, não era uma coisa que tinha tanto. Aí quando a minha geração teve filho, atoxou os filhos de refrigerante. Porque quando a gente ia numa festa, era um refrigerantezinho em cima da mesa, é. era usado até como decoração. Se eu tivesse filho, eles iam certamente ser gordinho. Porque... <risos> Enfim. Você adora bobageira, não? Nossa senhora. Muito, tudo? tudo? Refrigerante, doce, salgadinhos. Sim. Eu é, tenho né? paladar infantil, infelizmente. É mesmo? Mas como é que você encara agora essa onda... Fitness total, uh, é eu... low carb, é no glúten, é gluten free, é lactose, sem lactose. Olha, eu acho que. Eu acho maravilhoso que as pessoas tenham vontade de cuidar delas mesmas. Ao mesmo tempo, eu defendo que cada um coma o que bem entender, certo? Então, que não haja nem a ditadura de você. É, proibir as pessoas de comerem as coisas sem glúten, nem o contrário aham, eu aham. como, eu tentei comer pão sem glúten, eu acho que é literalmente o pão que o diabo amassou, porque <risos> Tem que é, é muito ruim <risos> mas eu entendo quem come e beleza claro mas acho que com equilíbrio você consegue tudo, eu gostaria de ser uma pessoa mais equilibrada para comer, mas aham. uma hora eu chego lá uma hora eu chego lá, isso aí Vamos pro próximo? Vamos Que é uma gracinha Ah, é lindo, Já tem né? a ver com jornalista ou é uma coisa mais cantor que não foi frustrada? As duas coisas <risos> Temos aqui, quem foi criança, adolescente no fim dos 80, começo dos 90 vai reconhecer Que legal Esse que eu chamo meu primeiro gradiente, ele vinha com um microfone que sabe Deus onde foi parar e eu usava pra fazer todo tipo de gravação, né? Pra brincar de entrevista. Já, já, eu tava numa idade que já, na verdade, podia ter pulado por um de adulto. Mas, assim, o, o design colorido tipo, <risos> me fez encher a paciência do meu pai. Mas aí era, era muito divertido, porque é, a, a, reunir os amigos, brincar de entrevista, brincar de, de cantar, de... Já rolava essa coisa de entrevista? Ah, sim, sim, de... de Brincar, às vezes, de escritório, mas o, o, o escritório não tinha muito contexto para colocar. Às vezes, o, ele também era um computador que dos meus bonecos. Tipo assim, eu tinha Thundercats. Então, os, os Thundercats ficavam aqui mexendo e, sabe? Ele... Isso era uma coisa muito bacana, né? Que eu acho que como a gente não tinha nessa época, nos 80 tal, como você disse, essa, essa abundância de coisas, uhum. é, a gente tinha que imaginar muita coisa, Sim. né? brincar de, fazer de conta que, é. né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, você quer o computador do bonequinho, tem, é. né? Você tem o carro, você tem o helicóptero, você tem a lancha, <risos> você tem absolutamente tudo. Exatamente. Né? Eu brincava muito sozinho, então a minha imaginação sempre foi muito fértil. Seja por estímulo de ler Sim. livros e muitos gibi também que eu lia, eu não era uma criança sozinha, eu era uma criança que gostava de, de, de andar com as outras crianças, de brincar. Mas acho que eu nunca fui a criança popular. Uh -huh. Eu acho que sempre fui a criança CDF da escola. Às vezes o professor falava assim, por que, que você não é igual o Álvaro para alguma outra criança? E aí isso tinha Nossa, alguns efeitos ruins da pra mim. <risos> alguns efeitos ruins. Teve uma época que eu era o melhor aluno da escola, não era da classe. Nossa. Então, é, hoje, apesar disso me encher de orgulho hoje, na época isso me enchia às vezes de hematomas. Apanhou até pra largar de, de e Vem também. seu É, e porque também já as crianças já percebem, né? Eu já, já dava pra perceber que eu era gay, que eu sou gay. Uhum. E alguns meninos falavam, usavam o fato de ser bom aluno, juntavam pra me empurrar, ou pra. Enfim. Se alguma menina era gentil comigo ou gostasse de mim, isso às vezes tinha repercussões. Que coisa, que coisa. Bullying mesmo, né? É, a gente não, não tinha tinha a, muito... a gente não sabia que, que chamava não, assim. Não, né? e nem sabia que era algo repreensível, é. né? nem exatamente. tratava como é tratado hoje, né? É. Isso te, te afetou de alguma maneira para para sua vida? Você acha? Eu acho que eu depois de adulto eu demorei algum tempo para ganhar uma segurança que talvez eu tivesse desde cedo, sabe? Do, do que diz respeito à personalidade. Hoje eu me acho uma pessoa é, engraçada, que uma pessoa que que os amigos gostam de estar tá junto. Todo aniversário meu eu gosto de comemorar, reunir muita gente de todas as fases da vida. Eu acho que na verdade a herança positiva desse bullying que apesar de a gente não chamasse assim na época é ter feito de, uma, de mim uma pessoa mais agregadora uhum. aproveitar as oportunidades de é. de fazer amigos né e de Sim. manter esses amigos a minha mãe é uma pessoa muito positiva muito otimista sabe eu vou chorar falando dela porque sua mãe é viva é os dois são eles estão assim, eles estão com 80 anos já eu, eu nasci muito tarde, minha mãe. eu nasci e uma semana depois ela fez 40. Mas a minha mãe é uma pessoa muito positiva. Então, felizmente eu herdei isso dela, de ter um olhar sempre pra cima, de sempre achar que as coisas vão dar certo, e elas não. Que bacana, que legal, eu acho que sim. Com o seu pai, como é que era essa coisa de ser militar e, de repente, ter um, ter um filho gay? A sua mãe te ajudou muito nisso também, não? Eles souberam muito tarde, na verdade, porque eu vim morar aqui, né? Eu vim morar aqui com 20, 22 anos, 23 anos. A gente nunca sentou e conversou. não Até assim, hoje? Não, uma vez eu contei pra ele, mas foi numa boa. Ele sempre, ele jamais me, me tratou de maneira diferente. Me criminou. Quando ele soube, ele ficou um, a gente ficou, assim, uns, uns meses meio sem tanta proximidade, mas depois passou como se nada tivesse acontecido. É, a minha mãe, eu entrevistei ela pro canal um dia. Meu pai é mais tímido, por isso eu nunca entrevistei. Se vocês tiverem chance, assistam a entrevista com a minha mãe no canal, ah, porque é, é muito né? fofa. E aí eu perguntei para ela na entrevista, escuta mãe, e se, a, que, que, se o pessoal da família falar alguma coisa sobre o ser gay, o que, que você diria? Ela falou assim, quem criou? Fui eu. Ninguém tem que falar nada. Ninguém nem que nada. O problema da sua vida é sua, não desrespeita ninguém. Mas por que essa emoção quando fala da mãe? Não sei, porque... Né? Tá viva, tá é, bem. É que ela, assim, ela tá muito frágil conforme o tempo vai passando. Tanto que hoje eu chamo ela de, de bebezinha. Ela mora onde? Eles moram, Eles moram onde? no Rio. No Rio, tá é. lá. Ela, ela tá cada vez menorzinha. Ela tinha 1,54m, agora ela tem 1,47m. E ver essa fragilidade não é fácil, Sim. porque uma hora o jogo inverte, né? É. Eles sempre foram a, a minha referência de força. E hoje é o contrário, não, quer dizer, não que eu seja referência de força, mas... Hoje eles precisam de cuidados, eles precisam de cada vez mais amor. E eu teve uma fase que eu fiquei muito afastada acho que talvez... Tem uma fase que você precisa se entender adulto, se entender independente. Graças a Deus deu tempo de eu voltar a estar perto, Sim. sem Sim. perder nada deles uhum. e... Espero que eles durem bastante tempo ainda. E isso aqui, agora você vai chorar. <risos> um dos hobbies da minha mãe é costurar, desde sempre, desde pequena. E ela sempre costurou pra gente. Fazia roupinha, roupinha é, tudo. Ela fazia pijama, inclusive ela fez outro dia uma calça pra mim que ela ficou parecendo do Chaves, porque ela mediu pela perna do meu cunhado, que é mais baixo que eu. Mas eu amo e uso a calça do mesmo jeito, Jura? apesar de vir aqui. Jura? Jura? <risos> E ela, a minha mãe é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. Aliás, os dois são. Eles ajudam um monte de orfanatos, de instituição. Meu pai já pagou é, curso de inglês para assim, ah, um ami, amigos das minhas irmãs que precisavam. Sempre tentaram ajudar os outros porque ao longo da vida eles precisaram da ajuda de outras pessoas para criar cinco filhos. E a minha mãe faz essas bolsas é, para a gente também, mas ela faz para doar. Minha irmã é, frequenta uns, umas centro espírita que tem instituição de caridade. E às vezes ela faz um monte de vestidinho, um que monte legal. de bolsa para doar. E a, toda vez que eu vou pra lá, eu tenho o hábito de levá-la em loja de tecido, que é o programa que ela mais ama. Uhum. E ela, eu falo, pode comprar o que você quiser. E é o parque de ah, diversões, com certeza, alegria. mas eu peço também alguma sacola para Escolho algum tecido para ela fazer para mim. E Esse foi o caso. Daí eu, isso aqui vai ficar para sempre em qualquer baú que eu tenha. Se tipo a minha casa pegasse fogo, eu salvaria isso daqui. Jura. É. Que coisa, né? Querido, adorei conhecer o seu baú. Muito obrigada. Muito a você. Muita história bacana. Deu para gente saber como você é ligado na família, como essa coisa do jornalismo tá na tá na veia, tá no sangue, né? <risos> sucesso muito obrigado, pra todos nós inscrevam-se lá, por favor sim, vou deixar aqui pra vocês, na descrição também, o canal do Álvaro, Cana Álvaro pra vocês irem lá conferir tá bom? um beijão gente, valeu aí pela companhia não esquece, ó oh, já curtiu? curte aí, curte o vídeo, não esquece de se inscrever e manda pra todo mundo compartilha, deixe seu comentário também o que você achou aqui da nossa conversa beijão, até a próxima